Meu nome é Ana Beatriz. Oi, meu nome é Beatriz. <risos> Nós somos alunos de RP do quinto período aqui da UNA. E, bom, a gente veio contar um pouquinho para vocês umas dúvidas que até eram nossas mesmo, bem, bem no início do, do curso. né? A maioria das pessoas, tanto no mercado de trabalho mesmo, quanto dentro da própria faculdade, eles não sabem até então que realmente existe na cartilha de um Relações Públicas. E na verdade a gente faz praticamente tudo em relação ao planejamento. Só que esse foi um conhecimento que foi adquirido com o passar desses períodos. Quando a gente entrou eu também estava muito cru, eu ainda também não sabia exatamente em qual campo de área eu podia atuar. Eu caí de paraquedas né, no curso e hoje eu vejo que é uma área da comunicação que engloba tudo. Engloba o cinema, um pouco do, um pouco, claro, do cinema, um pouco do jornalismo, um pouco da publicidade mas com um olhar mais gestor, não é simplesmente pensar numa campanha é Claro que isso não é um trabalho fácil pensar numa campanha, mas é pensar numa campanha com uma gestão um pouco empresarial, um pouco de pessoa é. né? Uma coisa que vem martelando desde, desde o início do, do curso e que ficou bem bem claro para mim hoje é a importância mesmo do estudo do público para quem você trabalha. então a gente a gente assume essa frente mesmo para poder identificar o público da empresa e então a gente conseguir fazer um planejamento comunicacional Pensar, né? de acordo e, com quem a gente precisa pra atingir. para não não tentar tipo uma linguagem é, que não é a certa ou um meio. É. mail pensa linguagem e-mail tudo é que vai ser feito e é inclusive Grosso, o que é a gente está fazendo agora. A gente no nosso foco, no nosso público-alvo, que são as pessoas que realmente não têm acesso e não conhecem um pouco da profissão. E pela vinculação dos vídeos que serão na, na, nas redes da, da própria faculdade, então a gente conseguiu adequar o nosso discurso a uma linguagem que seja mais acessível e de fácil entendimento para o restante das pessoas. É, porque isso você pesquisar aqui na internet o que é Relações Públicas, né? um texto gigante, que muitas vezes vão ficar oi e então, na maioria eu, eu das brinco, amigos, não, é, não brinco não eu brinco é isso que é, tipo, é a gestão de, de todas as áreas de comunicação mas, mas né, o olhar de gestão de planejagem é, o que, que acontece eu antes quando quando eu entrei eu pensava em atuar em um outro em uma outra frente né eu pensava muito nessa questão de relacionamento interno mesmo das empresas hoje eu já tenho uma outra visão eu penso muito no terceiro setor na verdade, é eu acho que a gente não vai é conseguir, conseguir muito fugir da palavra de planejamento, né? Ah, É, é pra mim, tipo, eu entrei e meu sonho era jornalismo. E aí eu caí de paraquedas no curso de relações públicas. Não de paraquedas, foi uma escolha. Eu tenho que escolher jornalismo e relações públicas. Eu escolhi e hoje eu sou apaixonada pelo curso. Por isso, por essa, esse olhar diferente que tem. Tá esse olhar além do que é proposto. hoje gente a palestra agora com o Rafael. E ele falou justamente isso, né, que relações públicas opina no briefing, opina na arte, a gente é palpiteiro a gente gosta de... É, na verdade eu, eu acredito que não é nem só essa questão de, de palpite, mas a gente faz o estudo de campo para poder propor uma é palpite. porque a gente sabe que a gente Exatamente. A gente exatamente. A exatamente. Então assim, é, a gente trabalha em todas as frentes possíveis que incluam essa questão de relacionamento mesmo. A gente faz essa gestão do relacionamento como um todo tanto das empresas como pessoas físicas, até mesmo a, a frente de assessoria de imprensa, que também agora ela está tá bastante em alta, ela, ela gira muito em torno disso, que é a questão de você se propor a conhecer, então você planejar de acordo com a necessidade do seu cliente. Então o Relações Públicas, ele veio para pensar fora da caixinha, que é o quê? Além do que você precisa, olha, você, tem, você precisa vender um produto, mas você vai vender para quem? É esse estudo que a gente proporciona. Para que ah, tenha efeito, porque, para surter efeito, a proposta que a empresa precisa. Então, a gente faz um estudo de campo dentro da própria empresa, a gente precisa saber é, do que, que eles têm a missão, os valores da empresa. Então, a gente adequa tudo ao nosso cliente. Então, o terceiro setor, na verdade, a gente tem as, as, as frentes públicas, né, que elas dependem desse, desse, desse dinheiro do governo. O terceiro setor é como se fossem as ONGs. São empresas privadas que prestam serviços públicos. Então, elas dependem de vários investidores para poder atuar em bens comuns para a comunidade como um todo ou para uma classe específica de pessoas. É, é gratificante ver que uma profissão que há é um tempo atrás estava ficando desconhecida pelo pessoal, vem aí com uma leva de estudantes, com uma leva de, de profissionais que querem Conquistar de novo o seu espaço e mostrar o que é. Eu acho que o futuro é bem promissor. Na verdade, eu acho que o que muita gente não sabe é que, por exemplo, é... foi nos Estados Unidos que a profissão começou através de uma gestão de crise que aconteceu durante é... uma... uma manifestação dos trabalhadores da empresa, era uma greve mesmo, e aí o primeiro Relações Públicas ele começou ali. E o que, que acontece? As pessoas não conhecem, não têm tanto conhecimento da profissão e ela está em expansão e crescimento agora aqui no Brasil. Porque fora, eles são extremamente desconhecidos. Nós somos extremamente reconhecidos. Tem curiosidade nos Estados Unidos, muitas vezes, em relações públicas tem mais valor que um advogado. Sim, sim, que um médico, que um, que um médico. É um as pessoas, elas, elas valorizam essa importância do conhecimento do, do É, mas o um mundo capitalista que é lá, né, que meu peso tem que Exato. É, exatamente. Então, assim, aqui no Brasil é que essa expansão está, está, está acontecendo agora. Já em São Paulo já, já é uma coisa recorrente, as pessoas já, já reconhecem a profissão, mas aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a gente está esse, esse boom agora das startups, que têm sido gerenciadas por relações públicas, as pessoas têm se engajado mais em favor disso. Então, o crescimento aqui, ele está começando, ele começou a fazer essa diferença maior, até mesmo por causa dessa comunicação. Os próprios alunos, os próprios professores, os próprios coordenadores dos cursos, eles sentiram essa necessidade, eles perceberam no mercado que existia essa falta de conhecimento mesmo da, da, da nossa profissão. E por isso que a gente não conseguia engajar tanta gente ao nosso favor, porque as pessoas nem sabiam para quê. Para que, que isso funcionava? IP quê? Exatamente. Então, assim, foi por causa disso, dessa percepção que tanto nós, alunos, quanto os professores, os nossos coordenadores tiveram, que essa questão é um trabalho de relações públicas. <risos> foi, essa, foi saber a necessidade do seu público para então fornecer o que eles precisam. O é, Guilherme, Guilherme Alf, né? Que é os que nem feito o pessoal de relações públicas, falava. O Relações Públicas precisa de um Relações Públicas para cuidar da imagem. Né? Exatamente. a frase que eu gostei muito quando a Tata falou, que é até usado em muitos livros, Relações Públicas é o guardião da imagem. Sim. essa frase fenomenal. E uma coisa que a gente teve uma aula tem poucos dias com a professora Maria Flávia, e ela até falou com a gente, foi essa questão de sem pouco no mercado. Porque até então as nossas funções, elas têm sido exercidas por outras pessoas. Não, não diga que as pessoas sejam menos capacitadas, mas com uma visão, talvez, menor de mercado. Né? Mesmo e Isso, exatamente. Com menos planejamento de atuação. E elas estão fazendo as funções que são nossas. Por quê? Porque a gente não tem esse imposto no mercado. E é, e é justamente isso que tem martelado na nossa cabeça. É você se impor para o mercado, você se apresentar e falar para que você veio. Eu vim, eu sou Relações Públicas. é isso. E vocês como representantes aí relações públicas e qual é a mensagem que você deixa para as pessoas hoje em dia que é exatamente isso se impõe se impõe deixe bem claro para que você veio, aqui que você está exposta a fazer como você pode colaborar é. para o crescimento daquela instituição daquela organização ou do projeto que você quiser desenvolver é aquela o tipo, um pedacinho do livro de Guilherme Alfa, que é o a Deus Golfinho Feito nós não somos golfinhos gente nós não somos aquele profissional que aparece do nada faz uma gracinha serve o, o pessoal fala muito que dá muita raiva para gente serve ali serve um cafezinho faz um evento não nós não somos isso nós somos mais vamos mostrar pra ele que a gente vem vamos mostrar que a gente tem capacidade de sempre de um e saiba. eu acredito que a questão vai até além porque não é simplesmente servir um cafezinho você sabe se para quem você vai servir Sim. se a pessoa pode pode com açúcar você pode se ela não pode você com você pode com açúcar. servir um cafezinho mas saiba como, como servir. servir o café que você vai servir é isso. <risos> Muito bem! <laughs> <verdade>. <laughs>